Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Canho Não abre, Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim, rapaz, mais um vídeo de gameplay aí com narração aqui para vocês Onde vamos mostrar aí uma Chun-Li cabulosíssima Sim, rapaz, os fãs de Chun-Li vão ficar muito satisfeitos ao ver esse gameplay aqui da personagem Onde o player que está controlando a boneca aqui, né, do Street Fighter 6 É o nosso querido Goichi, sim ele é um cara que, se vocês conhecem bem os Fighting Games, acompanham bastante aí, principalmente outros jogos de luta, né? Ele é foderástico no Dragon Ball Fighters e também tem uma carreira muito sólida no Street Fighter V. Ele é um rival do Sonic Fox aí no Dragon Ball Fighter, vocês se lembram muito bem, né? O tanto que saiu faísca no campeonato dos dois. Então a gente vai ver a Chun-Li do Goichi em ação aqui. Então já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a ver essa parada aqui, que, a gente, que eu também tô muito ansioso que eu ainda não assisti os gameplays. Estamos aqui com o gameplay devidamente preparado para vocês Vou parar minha musiquinha, vai funcionar daquele mesmo esquema A gente vai assistindo as luzes aqui e eu vou comentando por cima também E bora! Ó, musiquinha tema da Chun-Li, ó Já começou ali no Hadouken, o Ken Só controlando o espaço, soquinhos ali, afastou, tentou cavar alguma coisa, a Chun-Li não conseguiu Vamos só trabalhando nos fuzes, excelente interceptação do área ali com chutinhos da Chun-Li no ar Vai só chegando o Ken ali no canto, ó, conseguiu um excelente conforme ali com o Drive Rush, com baço da Chun-Li de 9 hits, colocando o Ken ali no canto e botando aquela pressãozinha massa, hein, mano? Ó, vai pulando ali o Goit, mais uma interceptação ali de golpe aéreo, novamente um anti-aéreo ali, rapaz, Goit muito esperto, ó, já mandou ali o seu Drive Rush, foi defendido o um agarrão ali, rapaz, Ken tentando sair de todo jeito do canto, já gastou toda a sua barra de drive com o baço ali a Chun-Li. Vai tentar aproveitar a oportunidade do Ken ali, vai indo pra cima, tentando sair do canto, mas ele sabe que o Goit é muito esperto. Vai defendendo super bem, mesmo sem barra de drive. O Ken tá com dificuldade de se aproximar, porque ele sabe que a aproximação em cima do Goit é uma coisa muito complicada. E a barra de drive do Goit, ó, muito bem administrada, já voltou. E lá vem um combaço do Goit, ali, rapaz, quase fechando esse round já, hein, velho? Muito esperto. E olha aí a rasteira da Chun-Li no pulo do Ken, muito esperto poder selar o primeiro round para Goichi. O cara joga bem. Ah, lembrando, pessoal, eu tô no canal do Shoes, tá? Que eu já trouxe gameplay aqui pra vocês no canal. Eu vou deixar o link no comentário fixado do canal dele pra vocês conferirem. Eu vi o alertazinho dele aparecendo ali. Esqueci de, esqueci de comentar no início. Ó oh, lá vai a naquela dando aquela pressãozinha ali, muito bem previsto esse Drive Impact ali agora por parte do Goichi, ó, consegue um combate em cima do Drive Impact ali do Ken, já coloca ele no canto mais uma vez, tá sem barra de drive ali, ó, vai tentando administrar, esperando a oportunidade ali perfeita, se a barra de drive voltar consegue um excelente agarrão o Ken, a barra de drive dele vai indo embora, consegue um excelente Shoryuken ali agora, agarrão defendido pelo Goichi, vai botando aquela pressãozinha, a barra de drive da chun acaba de voltar, Oh, o Goichi defendendo super bem, conseguiu cavar Um espaço ali pra garrão e consegue um super arte Nível 2, esse aí não foi? Nível 2, tá certo Olha aí, oh, combaço do nosso querido Goichi acontecendo Ken vai trabalhando ali nos seus Hadoukens Bem próximo, né, sabe que é muito arriscado Isso em cima do Goichi principalmente Consegue um excelente Kikou aqui ali Olha oh, o Drive Rush ali com o agarrão Enganando o Ken Vai só trabalhando nos futs ali agora os dois oponentes, se estudando. Tenta um Hassan Shu ali e, ag... <risos> e um belo agarrão também para poder selar essa luta definitivamente pro o Goichi. Vamos para a luta número 2, meus amigos. a tá trabalhando ali nos Hadoukens. Consegue um excelente combo com o Shoryoken ali, o Ken. Pula neutro. Tentou o cross-up ali, mas o Ken pulou. Não conseguiu completar o combo. Ó, os chutinhos ali do Ken. Não conseguiu punir a Chun-Li. Vai defendendo super bem. que aproximou. Conseguiu um belo agarrão ali o Goichi. Situação tá ficando um pouco complicada aí, hein, mano. Os dois vão se estudando bem, entendendo como é que o jogo deles funciona. Vão conseguindo belas aberturas ali, ó. Tá trabalhando ali nos foots, esperando a oportunidade do goit Enquanto isso, o Ken vai mandando seus Hadoukens. Olha o Kikuken ali acontecendo. Ó, conseguiu um excelente chute baixo ali, mas não conseguiu confirmar pro combo. Parryzinho. Ó, vai só trabalhando ali, cara, nas aproximações. Flute aéreo do nosso querido Ken ali, com um excelente combate. Shoryuken coloca aí o Goich no canto. Vai tentar trabalhar essa pressão ali agora, mas o Goichi é muito esperto, cara. Drive Impact ali acontecendo, não conseguiu nada. Vai só trabalhando nos Hadoukens ali, ó. Chun Li vai saindo fora dos Hadoukens de forma bem esperta. E consegue ali cavar um antiaéreo quento com seu Shoryuken poder poder lá o primeiro round. Foi muito esperto agora, hein, velho. Esse Eita 1988 ali, ó, jogou super bem agora, cara. Muito bem. Ó, Goichi acabou passando direto ali. Tá trabalhando aí nos Futsis com seus projéteis. Consegue um excelente conforme Ele golpe baixa o Mas Agora é a vez do Goichi confirmar, hein, mano. Consegue um combio muito bom ali de 5 hits com a Chun-Li. Utilizando o Drive Rush. Já tá no canto ali, numa situação complicadíssima. Ó, vai pra frente ali, acaba tomando uma bica na cara. Chun-Li tá sendo pressionada ali no canto ali agora. Troca de lado o Goichi, muito esperto com o agarrão. E o Ken consegue um combaço ali agora com Super Art nível 3, meus amigos. Olha o Ken tá jogando super bem, tô impressionado, hein, mano. Ainda mais contra o Goit Que o Goit a gente sabe que ele é um player muito cabuloso Mas, obviamente, não quer dizer que a gente não vai achar Players que não são conhecidos, vamos dizer assim No cenário dos pro players, campeonatos e tudo mais Que não se comparem com eles, óbvio, né, pessoal? Ó, mandou pra cima ali Agora consegue um excelente combate o Goit rapaz Não consegue completar o combo todo... Mas ainda assim, rapaz, foi um combate poder tirar bastante dano A diferença de vida não tava tanta assim E o Ken consegue aproveitar a oportunidade com o que amplificado pra acelerar essa luta, rapaz Tá bem disputado, hein, mano? Tá da hora essas lutas, velho Galera, esse Eita eu não conheço, tá? De nome Se vocês souberem, tipo, se ele é um Pro Player mesmo que participa de campeonatos Aparece no cenário de Street 5, principalmente e tal Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu realmente não conheço, tá? Já vai trabalhando ali, excelente Shoryuken ele é agora, o do Ken. Já manda ali um combate ali, não consegue completar totalmente, perdeu o timing do combo. Passou direto com o seu Shoryuken ele é agora e vai aproveitar a oportunidade o Goichi. Ó, conseguiu um excelente agarrão em cima do Drive Impact do Ken. Vai trabalhando ali nos futs, interceptou o aéreo do Ken ali mais uma vez. Ó, consegue aquela rasteirinha ali, consegue punir muito bem o Ken agora, hein? Olha aí, o Drive Rush seguido de agarrão, defendido pelo Ken. Hadouken amplificado ali. Vamos só trabalhando no zone, os dois personagens... Ó, oh, o Koichi muito esperto, vai se afastando Sabe que a diferença de vida pra ele tá muito mais precária, vamos dizer assim Qualquer encostão do Ken ele perde a luta Ele tomou um overhead ali com o um dash do Ken E o golpe médio, né, pra ele poder fazer esse chute que ele pega no overhead ali Nossa, excelente a Sunshu ali da Chun-Li Completando um combate ali com o um golpe amplificado da personagem, o Koichi Vai chegando o Ken ali no canto, vai trabalhando super bem ali nos seus Hadoukens Tentou o chutinho ali agora, não consegue punir a Chun-Li, tá numa distância muito boa o Ken, tá sabendo trabalhar esses golpes ali do Ken, rapaz, no cantão agora. Ó, vai tentando sair ali do canto de todo jeito, olha aí a distância que pega os golpes da Chun-Li, com um baço acontecendo ali por parte do Goichi. Sua barra de drive vai acabando ali no momento, se recuperando aos poucos porque ele tá na ofensiva. Consegue cavar uma, uma bela oportunidade ali depois do agarrão que passou direto do Ken e acaba fechando esse round aí o Goichi mais uma vez. bom, mano. Pô, tá bem disputado essas partidas Tô gostando, tô gostando Tá muito da hora Ó, vai defendendo ali os Hadoukens Consegue um Hassan Chu ali Passando de, em cima do Hadouken do Ken Ó, excelente flying kick do Ken ali Agora com o combaço acontecendo com um Tato Soforte Poder levar a Chun-Li lá pro cantão Excelente agarrão Vai tentar botar, botar uma pressãozinha em cima do Goichi ali agora Que vai tentando sair aos poucos do canto, hein, mano Hum, não conseguiu em cima do Conforme Agora vem o combaço da Chun-Li, mano Com o Drive Rush ali acontecendo Super Art nível 3 tá ativado pra personagem, mas ele acabou não utilizando. Quem vai tentando sair ali de todo jeito do cantão. Goit intercepta o golpe aéreo, super esperto ali, ó. Consegue um excelente conforme embaixo com o Hadouken. Mais um Drive Rush acontecendo. E agora veio o Super Art nível 2 da Chun-Li. Poder completar um combaço com Super Art nível 1. A personagem, caramba, dois Super Arts juntos ali, ó. Já diminuiu bastante a diferença de vida e está com uma bela vantagem agora a Chun-Li. Se o Goit souber, ele consegue levar essa partida Drive rush ali, ó, oh, drive rush, não Barra de drive do Goethe acabou Sabe que ele tá numa situação complicada Vai só trabalhando ali, esperando nos futzes Tentando pegar qualquer tipo de avanço do personagem Manda um Tatsu ali no desespero Acaba tomando um chute na canela, um soco na canela, quer dizer E o Goit leva mais uma luta Nossa senhora, ele pegou certinho Assim, ele pegou certo o time Mas acho que apertou no momento errado, assim, né Demorou a apertar, na verdade Drive impact já tá no canto ali a Chun-Li, sendo pressionada pelo Ken. Vai defendendo super bem ali. Agora consegue um conforme embaixo ali com o... Nossa, esqueci o nome do golpe. Ah, o Kenzão ali já vai mandando os seus golpes ali, rapaz. Ó, Flying Kick, botando a Chun-Li no canto ali na pressão. É Spinning Bird Kick, lembrei. Ó, Shoryuken ali do Ken acontecendo no um antiaéreo. Consegue sair muito bem do agarrão ali, mas não consegue a punição goite, ó. Flying Kick do Ken ali, que a gente sabe que é o overhead defendido muito bem. Mais um agarrão por parte do Ken. Vai trabalhando super bem. Mais um agarrão, cara. Terceiro agarrão. Meu Deus, e um golpe overhead ali, o Goichi pulou, achando que ia vir um agarrão mais uma vez depois do dash do Ken Mas ele foi super esperto e conseguiu ali um golpe overhead dentro do dash para poder, poder selar mais um round Mano do céu Vamos lá, vai trabalhando ali super bem na defesa o Goichi O Eita ali tá, tá trabalhando muito bem também com o seu Ken, né, controlando espaço ali com os Hadoukens, com o chutinho do Ken também Podem impedir o avanço do Goich. Consegue belas confirmações ali, ó, com golpe baixo de Hadouken. Bombinho de três hits ali do Ken acontecendo. Bota o Chunin no canto. Coloca, consegue um excelente Hassancho, ele não consegue completar o combo. Olha o Ken com a voadora ali. Garrão defendido pelo Goichi. Troca de lado muito bem. Vai tentando botar aquela pressão. Golpe overhead do Ken, que acabou não conseguindo nada. O excelente voadora também, sem confirmação. Drive Rush ele aconteceu por parte do Goichi Tentou agarrar um, foi, foi, foi muito bem defendido ali né pelo Eita E a barra de drive do Goichi se esgotou E vai tentando aproveitar essa oportunidade ali é um Excelente combo ali agora por parte do Goichi Com a Chun-Li Enquanto ele espera a sua barra de drive voltar Quem vai tentando trabalhar essa oportunidade E essa vantagem que ele tem enquanto a barra de drive não volta Acaba de voltar Aquela pressãozinha ali no canto Excelentes confirmações ali agora, mas vai doer, hein Agora vai doer, irmão Super Art nível 3, rapaz Esse é o Critical Art Na verdade, que ele usou Excelente Critical Art dentro do Confirm Ali no combo, o Goichi, para poder selar Esse round, meu Deus do céu mano. Round final Agora por parte dos dois personagens, meus amigos Vamos ver Pulou super bem ali, agora o Goichi Vai só trabalhando nos foots, o Ken vai se aproximando Com cautela, e toma ali um Drive Impact em cima do seu Hadouken não consegue o combo completo ali o Goichi. Kenzão dá aquele Drive Rush ali ele poder avançar. Muito bem defendido ali pelo Goichi mais uma vez. Olha aí, ó, golpe baixo com o Hadouken. Vai trabalhando nos golpes também. Consegue um excelente pulo para trás ali em cima do Flying Kick, mas não completa o combo mais uma vez. Hum, Drive Impact ele acontecendo e... Super arte nível 3 do Ken Que acaba não pegando, mas ele consegue um Hadouken adicional Um Hadouken não, um Shoryuken adicional Logo depois do nível, do nível 3 ali dele acontecer E a animação não acontecer também, né? Golpe baixo ali com o Hadouken Vai mandando seus tatsus ali Trabalhando os fuses, mais um Hadouken ali, rapaz, ó Eles vão só tentando buscar é, Golpes baixos ali, ó Pra poder acertar E o Ken acaba levando a melhor com o golpe baixo E Drive Rush que ele conseguiu ali no final das contas, hein? A trabalhando ali nos Hadoukens O Ken, vai só esperando a oportunidade também O Goichi, trabalhando os Futsis Buscando uma abertura pra poder contra-atacar Tentou um anti ali, mas foi punido Hum, excelente Drive Rush com o Agarrão ali Agora por parte do Goichi Só nos golpes baixos ali, ó Trabalhando os Futsis dos dois personagens Vão brincando ali de golpe baixo na defesa Vai se aproximando o Ken ali Goichi muito esperto, vai se afastando Tentando buscar uma oportunidade Drive Rush do Ken, enganou ali com um golpe baixo E Agarrão Consegue ele um chute aéreo do Ken com um conforme ele de 3 hits Chun-Li agora consegue um belo combate ali no conforme do Goichi também poder sair do canto Kenzão vai trabalhando os Hadoukens ali, ó Goichi muito esperto também, vai só, só buscando a oportunidade Excelente para ele poder cavar um Hadoukenzinho Ó, mais uma vez, cara O Ken ele tá trabalhando muito bem nesses golpes baixos, né Vai dando chutinho, Hadouken, chutinho, Hadouken E ele sempre fica numa distância muito boa O Goichi não consegue punir e aí, em certos momentos, acaba pegando, entendeu? Então ele só vai minando o HP do Goichi dessa forma. E o Goichi consegue um excelente combate ali agora com o Super arte nível 2 da Chun-Li. Olha aí o combate que acontecendo. Tá com uma boa vantagem de vida ali agora. Nada muito grandioso, porque se o Ken encostar ali também, meu amigo, já era. Tá sem barra de drive o Goichi. Mais um golpezinho baixo do Ken acontecendo. Vocês viram ali? O Hadouken amplificado do Ken. Vai só buscando a oportunidade perfeita ali agora. Excelente anti-aérea do Goichi. Mandou um Hassan Shulli, eita, que Kouken, na verdade Amplificado ali, que engoliu o Hadouken do Ken E acaba levando esse primeiro round aí Nosso querido Goichi Cara, muito bom, os dois jogam Muito, cara, muito, muito mesmo Ó, oh, já conseguiu ali uma excelente defesa do agarrão O Eita, <risos> Trabalhando ali nos futs, esperando a oportunidade perfeita Consegue um, um belo rassancho ali Combinho ali que não foi completado totalmente Já acaba com sua barra de drive ali O Goit num combate de dois hits ali da Chun-Li Vai botando o Ken ali na pressão, rapaz No cantinho Vai tentando sair de todo jeito o personagem Consegue mais um excelente conforme com o Super Art nível 1 Pra poder, selar mais um round aí A nossa querida Chun-Li, meus amigos Caraca! Tô impressionado, cara Quando eu comecei o vídeo, igual eu falei Eu não tinha assistido essas lutas ainda Eu ia assistir aqui com vocês, entendeu? Mas olha Tô mega impressionado com Tanto o Goit, né? Com a sua Chun-Li Quanto esse Eita também jogando de Ken Que partidas muito loucas, hein, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos mais esse videozinho de Street Fighter 6 trazendo gameplay aqui pra vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E não se esqueça novamente de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos.